E isso é, é uma arte, é uma arte que está que entre a, a, a técnica e a política, e que o operador do direito tem que saber é, manusear. Então, nós, nós, obviamente, que temos que, na, nas faculdades de direito, temos que ter atenção para isso, atenção para a dimensão técnica dessa formulação do direito, da produção do direito, da modificação do direito posto, nós temos que ter conhecimentos técnicos para promover isso da maneira mais rigorosa possível, mas nós temos que também perceber que a produção de direito não é só uma atividade técnica, é uma atividade que envolve dimensões da vida social para além do direito. E muitas vezes na faculdade de direito também se perde isso de vista que é a vida do direito, que é a dinâmica do direito. Então, se nós não combinarmos isso, nós podemos estar até formando pessoas capazes de operar o sistema jurídico do país. Mas eu diria que essa dimensão de cidadania, ela deveria ser um ingrediente fundamental para que nós, no, nosso, no exercício das nossas funções, não tivéssemos uma atitude alienada em relação ao mundo como ele é e como precisa se, se transformar, né, e como precisa se modificar. Então, nós podemos ser agentes da transformação social a partir da operação do direito. E vocês não queiram saber a força que vocês terão se conseguirem se apropriar desse tipo de conhecimento. A força de vocês, que já é grande, saindo da faculdade de Direito, se multiplica pela dimensão sociológica, social, né, da elaboração das normas. Né, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista político, no sentido mais amplo. Então, é fundamental que os estudantes saiam com a consciência desse poder. Porque é o papel de vocês na sociedade, que é importante, ele ganha uma dimensão transformadora, que muitas vezes não se vê na no exercício da, da profissão. Então, é muito comum o, o advogado, no âmbito da administração pública, ser a pessoa mais temida por ser aquele que impede as mudanças sociais, aquele que tem sempre o um não na ponta da língua para se referir a políticas públicas que são propostas. É muito comum isso, né? quando alguém chama um procurador, é, em geral é para que ele é, coloque os obstáculos todos para que, que as coisas se transformem. Então ele faz uma lista de arrasoado, não é? um, uma lista de, de, de questões a serem, não a serem superadas, mas questões impeditivas daquele movimento. E isso é o mais comum, é o mais comum. Então, o político conservador, ele tem sempre essa carta na manga. Ele chama um procurador e ele sabe qual chamar para dizer que aquilo não pode, aquele movimento não pode ser feito. Ou porque é inconstitucional, ou porque conflita com uma lei complementar federal, ou porque isso ou porque aquilo. Então, o perfil do profissional do direito na administração pública é esse, ainda é esse. Quando você consegue identificar alguém com perfil oposto, alguém que você vai mobilizar justamente para indicar qual é o caminho em que os obstáculos que podem ser arguídos serão superados para atingir os objetivos da política pública, quando você acha esse profissional, você praticamente puxa para o teu lado e não descola dele nunca mais. Porque são raros os profissionais que têm esse perfil. Existem, né? felizmente, eu tive alguns companheiros com esse perfil, a Paula Dallari, meu secretário de negócios jurídicos, que deve estar por aqui, que é o Barreirinhas, que tem esse perfil de viabilizar as mudanças né, que, que vão ao encontro de, de, de clamores sociais a muito uh, esquecidos ou deixados de lado. E procuram compatibilizar as políticas públicas as normas estabelecidas, no sentido da sua consecução no sentido do seu atingimento hein? e eu acho que esse é o perfil que nós temos que mudar hein? mudar é, pelo, pela técnica em primeiro lugar hein? que é preciso dominar até para conseguir operar o sistema de acordo e pela política, saber que você não é um burocrata que está lá à disposição de um aparato. Você é um cidadão que, de alguma maneira, tem que dialogar com os desejos que estão, a todo, a todo momento, sendo revelados é, pela sociedade. Fazer a leitura da sociedade e conseguir dar consequência a, a isso. Obviamente que tem toda uma discussão ideológica por trás disso, porque é um embate entre visões é, de mundo, né? É, mas é, não é pecado você escolher lado né? o pecado é você não colocar o teu conhecimento a favor dos valores que você acredita na sociedade.